Olá, meu nome é Josiane, eu sou mãe da Giovana, que é surda. Nós descobrimos a surdez da Giovana logo assim que ela nasceu, aos 20 dias de vida, a gente já descobriu que ela era surda. E nós ficamos bem perdidos, né? afinal de contas, né? Caiu, caímos de paraquedas né? nesse mundo dos surdos. E não sabíamos como lidar com isso, então a gente demorou um pouco uh, para buscar é, informações, na verdade, sobre, sobre a surdez. E a partir de um ano e meio, mais ou menos, a gente começou a fazer cursos, buscou mais informações sobre os surdos, né? Línguas, enfim. E começamos a fazer Libras pra gente se comunicar com a Giovana e ensinar a ela uma língua, né? A língua materna dela. para ela parar de se comunicar com gestos e passar a se comunicar com uma língua oficial, uma língua materna. Onde ela pudesse se comunicar com outras crianças surdas, né? E hoje pode se comunicar com qualquer surdo de todo o Brasil, né? Afinal de contas, a língua a Libras é uma língua nacional. E desde então, ela começou a aprender, desde o, da creche, depois né, entrou no, no ensino fundamental é, com Libras e sempre tendo aula de português, que também é importante. Afinal de contas, ela vive num país onde a língua predominante é o português, então é muito importante para ela, né? Até depois estar cursando uma faculdade, enfim, ela precisa ter o português também. Mas eu percebi, comecei a perceber que ela estava com dificuldades em aprender essa nova língua, né, a segunda língua. E um dia eu me deparei numa revista por acaso, eu me deparei com essa uma reportagem do projeto surdo para surdo. E eu fiquei bem interessada assim. E resolvi inscrever a Giovana no projeto. E ela começou, faz pouco tempo, não faz muito tempo que ela começou as aulas, faz alguns meses só, mas o suficiente para eu ver já um resultado. A gente fica bem feliz assim, com o resultado que ela está tendo, com a evolução né, no desenvolvimento dela no português. A gente se comunica muito pelo WhatsApp também, para ela poder estimular né, essa, esse, o português dela e para a gente estar tá, é, se comunicando. E, e a gente percebe, assim, uma evolução e a gente fica muito feliz, né, que o surdo surdo está ajudando bastante a Giovana, principalmente porque é uma professora surda, né, então, assim, a professora, ela entende exatamente o que a Giovana está passando, a situação, então ela sabe, né, exatamente como lidar com isso e como ensinar a Giovana. E a gente também acaba aprendendo. Nas poucas aulas que eu participei, é, eu fiquei bem feliz, assim, de poder ajudar e de, de aprender também um pouquinho de como está ensinando e inserindo na vida da Giovanna o português e também essa interação da Giovanna com outros surdos, né que eu acho bem importante porque ela precisa saber que ela não é a única surda do mundo e e que ela faz parte né da comunidade, que ela faz parte do mundo, e que ela tem que ser inserida assim na escola, na, na comunidade e, e o Projeto para Surdo está ajudando bastante ela, a gente está bem feliz é, com a evolução e a gente agradece muito mesmo ao projeto Surdo para Surdo. Muito obrigada.